Fala Guerreiros, Thiago área trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração para vocês. Estamos aqui em uma casa que acabaram de passar para gente, que é assombrada, certo Thaís? Isso mesmo, a gente estava indo para uma outra lenda, né Thiago? Sim paramos pra, pra conversar com o rapaz do posto ali, ele viu a camiseta do Thiago começou a conversar, e ele falou cara, tem uma casa aqui perto o que, que ele falou pra você, Thiago? Ele falou, cara, tem uma casa aqui perto, aqui do posto, aqui, casa assombrada ele falou, tá um quilômetro mais ou menos daqui e ela, só que ela tá no meio do mato vocês vão ter que enfrentar o mato e pelo que ele passou, essa daqui, né, Thaís? É, aqui tem uma estrada, ó, mas a gente viu o mato está muito alto mesmo, cara. Olha aqui onde o Thiago está, ó, pegando no braço no joelho. E nós vamos entrar lá com o K2, vamos, vamos ver essa casa, vamos passar, ver se tem alguma presença. Nossa intenção é fazer a exploração e ver se tem alguma presença aí, né, Thaís? Porque ele também falou que ele não sabe, né, Thiago? Ele, a única coisa que ele falou que foi um, que um homem morreu aí, né? Que é, ele ficou sabendo. O que ele falou para nós é que morava um senhor nessa casa só que eu esqueci de perguntar pra ele, se esse cara morava sozinho ou morava então. com mais gente. E ele disse que esse senhorzinho que morava aí, ele morreu dentro da casa, ninguém sabe como que ele morreu, ele foi encontrado dentro da casa morto, então não sabe se foi de morte natural ou alguma coisa, uhum. mas disse que você já faz tempo, e depois disso a casa ficou abandonada, e ninguém tem coragem de vir aqui, diz que ela é assombrada, não sei se é porque ele morreu dentro, que o povo tem medo. Vamos investigar, Thaís. Vamos lá, Thiago. Dá uma olhada ver se realmente tem alguma coisa nessa casa, né? A casa tá sinistrona, assim tá, no meio Olha do o mato, É. E o problema é se tem cobra aqui no meio. Exatamente. Cara. Vamos ter que tomar cuidado. Uhum. Vai ter que correr. Vamos lá. Galera, eu e a Thaís vamos correr até lá e nós começamos a gravar lá daí, Thaís. Vamos lá. Porque senão ela vai gravar aquele coisa uhum. cair. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. que isso, amor? Parece um freezer. Ah, é um freezer antigo. Toma cuidado. Marimbondo. Né? Sim. Nossa, olha lá, Thaís. Tá isso. Nossa, amor. Cuidado, hein? Tá vendo? um freezer. Aham, uhum, freezer. Olha lá dentro. Vixe, mas nem fica aqui. Meu Deus. Tem marimbondo ataca. Casana, pera aí, amor. Sim. E dá volta em tudo a casa. É, vamos, vamos ver aqui. Olha, tem muito bom do mundo lá Sim. também, tá vendo? Cuidado. Licença. Dá licença. Sim. Olha. O velho viu uma coisa. Lizarra Nossa, Tiago. É um Sim. Sim. E, ó, tá vendo que aqui o chão não tem Dele. Ah, do então vamos ali pra gente ver certinho como que é ó. Que deveria ser a sala. Olha tá escrito ali, ó, o velho do Rio também. Que deveria ser a sala é dele. É aqui. Olha aqui. Será que não aprenderemos Eu a confiar confio. em Deus? Não, nós amamos o momento. Nos, Nos maus, maus momentos. momentos. Aqui então é a sala, casa de laje, casa boa, né, amor? É, sim, não precisa. Estranho. Aqui é uma cozinha que dá pra ver que é bem antiga, olha os pias. Aham. é, é. Uhum. uma cozinha, a balcão da pia. Sim. Olha as igrejas, né? Olha as como é, é antigo, amor. De e é uma de cozinha, de cozinha de enorme. Aqui é a área, ó. É, eu tô baixando aqui porque tem Tem um negócio ali, ó, um quadrado ali, ó. Valeu, vamos olhar a casa aqui. Vamos. Ah. Então a cozinha também tá grande, né? Grande, mano. Grandona. Bem grande. Será que morava Sim. aqui em aqui? Será que era só ele? não sei, mano. Não, sei. O rapaz ele falou só. Só contou essa história dele, né? Quero um o Né, Portanto, agora não sei se esse era banheiro ou qualquer lado. Então. A porta já não existe desse daqui. Aqui é uma via de banheiro. Aham. Caramba, hein cara? é uh -huh. uma casa boa, né, cara? Casa boa. Aqui. Um corredorzinho. E o banheiro, amor, ó. Banheiro é grande. A casa é toda grande, Sim. escondo assim, largão, grandão, é. né? e o piso é igualzinho da cozinha, ó. É mesmo? Olha aqui, que banheiro enorme, cara. O banheiro é um bom, meu filho. Ó, já não tem patente, já não tem a pia mais. E esse quarto tava tá fechado, né, cara? Você tem de criança, cara. Você que morar com criança aqui também? Então. Yeah. De, de. é que O quarto dele, né? Não sei. Grande. Olha o que filme. Parece que tem marcas é de mão, hmm. tá? Tem é. um negócio vermelho aqui. ó. não sei o que é. Olha. Como chama esse daqui, amor? Cupim, não é? Não é Cupim, não é. Chama de barro, não é? Não. Não, é. É uma formiga, né? Tá isso. Oh. Vamos, vamos passar o tá, dois aqui para a gente ver se tem alguma presença. Tá. Tira minha lanterna. Tá. Se tiver alguma presença aqui nessa casa, chega aqui próximo de mim. Nada? Nada? Nada. que isso aqui? É? Eu gosto de tempo. Tem alguma presença? Chega aqui próximo de mim. Tem algum espírito, alguma alma. Deu sinal. Alguma alma vagã. Ótimo. Será que é Pé Santo. Caraca, velho. Oh. Olha. Chave. Realmente tem alguma coisa aqui, cara. Mas aquele santo? Já pode. Escutou? Só eu escutei? Estranho. Faz barulho, né? Sim. Vamos ali ver aquele. De... É. Vamos ver assim. Pra baixo e pra passar, Passa pra tá? Tem tá? um de aranha aqui, ó. Oi! Oi! Gostei aqui! Filha mentir. Casão, cara. Tem um monte de coisa escrito, ó. Ah. Breve Jesus volta pra aceitar ele. Aceita o coração, igreja, está. Sei lá, velho. Ó, oh, aqui tem um plano, ó. Então. Tem, deixa eu ver. Ó, oh, tem outra coisa ali. Vai ali ver. O que escrito ali. Jesus é o caminho, verdade. Cam Jesus caminho, é o caminho, a verdade é a, a, a vida. E a vida e Deus, Jesus. Deus, sei Deus, lá. Salve. Jesus te ama. Olha a gente que escreveu te ama. É não sou que você. Te ama. Tiago, mas é um casão, cara. Cara, que caso é isso? Que caso, Tiago? Realmente tem presença aqui, cara. Tem. Ele é perto aquele santo. Sim. Ó, vamos, vamos, sair vamos sair daqui de perto. aqui tem o marimbai. Olha, olha aqui do outro lado. Ui meu é Deus, lindo. tá cheio. Caraca, é é... mano. Mas sai por aqui ou sai por lá, amor? O que você acha? Vamos aqui, ó. Tem um negócio aqui em cima, amor. Ah, é só telha. Acho que caiu é daqui, ó. Cara, essa casa aqui foi tempo. O velho do rio, de novo, ó. É, eu vi ali, ó. Escrito aqui. Que era um senhor que morava aqui, será que Sim. ele era conhecido como o velho do rio? Não sei, amor. O que você acha? Sei lá, cara. Vamos passar pra cima. Estranho ter abandonado desse jeito tudo, né? Então. Só porque ele morreu. E pra uma pessoa morar sozinha na casa grande? Então. Né? Cara, nós tá em Tá. Vamos finalizar esse vídeo, Thaís? E vamos partir. Vem pra cá. Vamos entrar aqui dentro. Aqui dentro que cara. tá ventando Vê demais. Você aí a mão você já sai é. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai partir com ele. Porque tem marimbondo pra tudo lá. E eu tô com medo de levar picada. Cara. Sim, hoje a gente veio conhecer. Porque o rapaz ali falou pra gente. E aí a gente isso. decidiu dar um pulinho aqui. E tem, tem presença perto daquele santo é. lá. Eu acho que é um santo aquilo. Uhum. Mas é isso aí, galera. Casas. Sinistra pra caramba, cômodos grandão, uhum. cômodos tudo largo, grandão, até o banheiro grandão, é. né, largão, mas, mas é isso aí, que se, você gost... é. se você gostou deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!